بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديان إلى الحق المبين Ó oh Deus, acrescente a mim neste dia Suas bênçãos. Facilite meu caminho para o bem, e não me prive neste dia de aceitar Suas bênçãos. Ó oh Deus, Tu és o guia para a verdade óbvia. Em nome de Deus, hoje é 19º dia do mês abençoado de Ramadã, Hoje, pedimos a Deus para que facilite nossos caminhos para fazer o bem. Para fazer o bem, nós precisamos da ajuda de Deus, pois às vezes não conhecemos o bem e às vezes é difícil para nós fazê-lo, fisicamente ou uma dificuldade psicológica. Por exemplo, dar caridade. Não é difícil fisicamente, mas é difícil psicológica, porque nós gostamos de dinheiro, gostamos dos nossos bens, por isso não gostamos dessa separação. Por isso, precisamos da ajuda de Deus para conhecê-lo e para fazê-lo. Outra coisa que é muito importante prestar atenção é quando quisermos fazer uma boa ação. É muito bom que fazer rapidinho, pois Satanás tem planos e vai nos impedir disso. O Imam Assadi disse qualquer pessoa que quiser fazer uma boa ação, faça rapidinho, pois nas boas ações adiadas, Satanás tem esperança, tem planos. Agora é muito bom mencionar uma boa ação que é muito adequada neste mês abençoado. Ela é a recitação do Alcorão Sagrado. Porque este mês abençoado é apelidado como a primavera do Alcorão Sagrado. De acordo com uma narração do profeta, a recitação de um versículo neste mês tem recompensa como a recitação do Alcorão Sagrado inteiramente em outros meses. Em outra narração, o profeta disse que a recitação do Alcorão Sagrado é uma expiação pelos pecados, uma proteção contra fogo e uma segurança do castigo.